Hoje eu vou abrir todas as caixas premiums de skins de CSGO. Essas caixinhas aqui, que, mano, basicamente, são as melhores caixas que existem no CSGO, velho. Primeiro porque as caixas são muito caras, né, mano? Velho, tem que vir coisa boa. E eu já dropei coisas muito insanas aqui. E segundo que sou eu, né? Então vocês sabem que eu vou fazer doideira. E hoje eu decidi abrir pelo menos uma de cada dessas caixas, velho. Vai me custar caro. Eu não quero nem fazer as contas agora. Mas aqui na minha conta eu já deixei alguns itens, né, no meu inventário aqui do que drop. Que eu acabei não resgatando. Deixei essas faquinhas aqui pra vender mesmo embora a Bayonetta Lore, a Talon e a baioneta Doppler. E a gente vai fazer o que com essa grana, mano? Esses dois mil dólares tem que dar pra gente abrir aqui essas caixas premium. Na verdade, eu vou fazer umas contas aqui pra ver quanto que custa abrir todas. Bom, dá 1.300 dólares, então significa que no final ainda vou ter mil dólares se eu quiser fazer alguma coisa, abrir alguma caixa mais de uma vez. Vamos começar pela Veste. Aqui a gente pode dropar várias skins boas. Se eu dropar Medusa, eu tô muito feliz, que é a skin temática da caixa, né? Foi a primeira no modo rápido, nem vi nada. Shadow... Baggers. Primeira caixinha me deu prejuízo, vamos na Serpent, é a mais barata, 54 dólares, bora mano, vem uma faquinha aí, alguma coisa boa, ó, oh. próxima caixa custa 118 dólares, mano, vai, vai, faca, faca, veio o Factory New, ah, 1.500, o que, é o que, não é o melhor drop da caixa, mas é provavelmente um dos melhores, mano, acho que é o quarto melhor drop da caixa, velho, Mano, mano, eu acho que essa é a melhor caixa do que drop Não é possível De 118 pra 1500 Eu preciso abrir essa caixa mais uma vez Não agora, vamos continuar na ordem Vamos lá, uma caixa lore Porque na moral, se essa sorte que eu tô, mano, continuar A gente dropa a Dragon Lore agora 394 dólares Caixa lore vai dar faca Nomad Case Harnage. Quanto? 300 dólares. A caixa Vice nunca me dropou uma Vice. Mas eu vou dar uma chance pra ela. Baioneta ou talon? Nossa, se fosse a talon ia ser muito profit, velho. Mas foi bom, mano. Foi profit. E a última aqui é a Hal. Que também nunca me deu Hal. 300 dolinho na caixa. E... Ô, oh! louco, você tá doido, mano? Essas casas são as mais insanas. E ó, como eu tinha calculado mais ou menos, né? Ia gastar 1.300 e ia sobrar 1.000 dolinhos se eu quisesse fazer algum upgrade. Porque no upgrade a gente pode colocar a skin e aí colocar um pouco de balance. Por exemplo, se eu quiser transformar essa minha cara que é mais barata que tem. E colocar, sei lá, 20 dólares de balance só pra dar uma ajuda, mano. Ó, 60% de chance de pegar a faca. E mesmo assim, deu errado. Hoje, mano, eu não vou mais arriscar. Porque, olha isso daqui. Esse... Cinco itens estão dando 2.867 dólares, velho. Vamos gastar ainda 20 dolinhos com uma dessas caixas aqui, ó. Do evento que tá rolando. Vou abrir. A caixa mais cara tá 39. Então eu vou abrir a segunda mais cara. Vamos lá abrir uma zinha pra ver se a gente consegue também pegar uns pontos ali. Que eu tenho alguns pontos já acumulados, mano. O Lock Fade, meu irmão. Nossa, deixa eu abrir de novo essa caixa. Não cai nada de bom, mas para o lado de uma Glock Fade já me deixou com vontade, né? M4 Emperor, essa M4 é bonita, velho. Quanto que custa? 54. Doll, tá ótimo. E galera, tá rolando ainda por pouco tempo esse evento dos Piratas Fantasmas aí, mano. E eu tenho diamantes que eu já acumulei, então deixa eu abrir aqui umas cartinhas aqui, ó. Vou pegar uma skinzinha de graça. E tem o ranking da galera aí que vai ganhar faca, vai ganhar muitas skins, galera, que tá acumulando os diamantes. Galera, fica o link do Key Drop aí embaixo pra vocês, tá? Pra ganhar esses diamantes, é só vir aqui e abrir caixas. Ou então na hora de adicionar, você também vai ganhar, de acordo com o tanto que você adicionar, um monte de bônus aí de diamantes. E as moedinhas de ouro pra abrir as caixas. Caixas grátis e usando o código login você ainda garante o seu bônus de depósito. E falando em caixinhas de ouro, mano, deixa eu abrir uma aqui que faz tempo que eu não abro. Vou abrir uma dessa, porque essas caixinhas aqui com moeda de ouro às vezes vem coisa boa, mano. Ó, oh, quase que me deu outra Emperor, velho, mas veio uma USPzinha, ok. Se você ficou com vontade de ver mais abertura de caixas, clica no vídeo que tá aí na tela pra você assistir o último episódio aqui das aberturas no Keydrop. Tamo junto, galera. Um abraço. Falou!